acessar a Deus, hein? Ponto. Vamos ver agora. Ponto. Vamos ver. Agora deve estar tá funcionando, ó. Vamos ver, vamos ver. É bom saber que tem gente que controla as mãos aqui. Ó. Fala mais para as pessoas poderem darem o retorno para gente. Mais. Mais. Mais. mais, mais, mais Funcionando. Tá funcionando direitinho? Ela é o sistema avançado de iniciar de novo, hein? Tá, botão de reset. Que bom que agora tá funcionando. Vamos esperar as pessoas voltar, ó. Tá bom. Senão a gente ia ficar muito mal educado. Não é verdade? É verdade, ser. Eu vou também abrir o um link novo. Eu estava lá no link antigo. Estava no mundo antigo, pode ser. Sim, agora você tem um novo mundo. Agora tem um novo mundo, olha. É, a Luísa está falando que está funcionando direitinho. A é, Alessandra está falando que está funcionando bem. Rafael também, para mim, ok. Então, eu acho que, que agora, agora estamos no, modo, no novo mundo, onde as coisas funcionam. Está passando a imagem bonitinha lá, sem ser a imagem de vocês? O menino estava tá preocupado. Para mim, está. Uma imagem bonitinha de um ser desfazendo justamente isso, indo de um lugar antigo, passando por um... um, um como é que chama? Um gap pulando para um, um lugar novo. Perfeito, Assim, qual a dúvida de vocês? Pai José, a, a primeira dúvida que, aliás, tinham até compartilhado no, no chat do, do outro link, era se essa, nessa conversa inicial você ia falar um pouco sobre o, a situação atual do planeta. E o que você quer que eu fale, ó. Foi o que o ser pediu para um tópico geral. Eu não me lembro o nome dele porque eu fechei o link do, do chat anterior. Hum. O planeta ele está bem. Está tranquilo. Ó. Está passando por um momento de prova. Hum? Uma prova. Está passando por uma experiência, prova no sentido de provar, de degustar uma situação diferente, para obter resultados diferentes, e estamos tendo uma mobilização nunca antes vista, né? diante dessa prova. é um pouco difícil fazer uma pergunta tão aberta porque eu já tenho minha opinião formada sobre o planeta eu já estou tranquilo com isso, entende? Então, a pessoa, como está o planeta? Está bem para mim, está bem entende? Agora, se incomoda algo aí sim Aí, ó, isso me incomoda no planeta e isso eu desejo ter a sua perspectiva sobre. Aí a pergunta fica extremamente mais achinho, sucinta, um achinho, entende, ó? Entendi, para dizer. Então, talvez a, a, o que o Luciano, o pedido do Luciano é que, se você pode falar um pouco Sobre a relação dessa pandemia e a nova consciência no Brasil, por favor. Assim, a consciência no Brasil não é nova. Sim, sim, sim. É a mesma. Os seres humanos estão interagindo, estão tendo experiências por meio do contraste. Esse contraste aflora uma percepção e concepção do meio ambiente no universo pessoal. Essas percepções geram mais contraste, mais definições, mais deduções de características desses contrastes, maior nível de complexidade, e, com isso, uma ampliação do grau de consciência dos indivíduos. E, se o indivíduo amplia seu grau de consciência, o grupo amplia seu grau de consciência e, com isso, todo o grupo, todo Brasil, Estado, maior, assim, ó, evolui. É só isso. Ó. É leve. Ó. Entendi, um, assim. Ó. Entendi. Cada um de nós compõe esse grupo e contribui. Contribui. Para todas as direções não? a percepção é esférica quanto maior amplio o meu grau de consciência eu galgo uma esfera de interação maior e por meio da ressonância eu experiencio dentro dessas esferas padrões que são maiores ou menores Diferentes ou não diferentes? Oaxinha? Entendi. Oaxinha? Entendi. Mas que... que... Existe uma maneira... Eu sei que cada pessoa é uma pessoa. Mas existe uma maneira de forma genérica e qual e qual remédio genérico existe uma maneira mais existe uma maneira adequada de cada ser humano um, lidar com esse vírus ou não dá para ser uma não dá para ter uma resposta geral sim dá a humanos? mente sim a mente humana é uma só o ser humano enquanto espécie é um só as características que compõem as habilidades do aparelho psíquico dos seres humanos são idênticas para todos os seres humanos. Não seria ético a natureza criar seres humanos com vantagens sobre outros seres humanos em um sentido uh, geral como espécime. Né? Temos exceções, né? pessoas que tem limitações tanto cognitivas, tanto de locomoção, com padrões que se manifestam logo ao nascer. Mas, de maneira geral, todos os seres humanos são iguais e a distinção vem da ambientação e maturação desses seres através do seu desenvolvimento, através do seu crescimento através da sua ambientação. Então, tendo isso como base, não só para o coronavírus, mas para qualquer coisa, é possível dar uma direção e essa direção ajudar a todos. Dá para você dar um mapa neutro e a neutralidade recebe todos os dados do ambiente e da pessoa é, recebe toda a situação que essa pessoa cria e está imersa sem nenhum tipo de negação, minimização ou maximização. Dando essa postura neutra, a pessoa se sente acolhida para fazer o que deseja em paz. entendi Entende? Então, ok. Sintetizamos que dá para a gente passar informações neutras, pois já chegamos ao nível de mapeamento onde é possível uh, exemplificar que os seres humanos são todos iguais. Hum? De maneira mais sucinta e direta. A melhor maneira de interagir com o vírus é dormir. assim não dá para ser mais franco. Hein? Quando a pessoa dorme, ela faz a manutenção de todo o seu sistema imunológico. Uhum. Segunda, lavar a mãozinha. Higiene. Seguir as recomendações de todos os cientistas, de todos os profissionais qualificados e é, dos quais ah, a própria espécie delegou a função de cuidar. Imagina? Isso é o principal, ah? respeitar a, as normas e procedimentos técnicos e ah, o sistema em si. Agora, falando da subjetividade do próprio vírus, um, essa variação da gripe vem com o objetivo de trazer liberdade. Por mais incrível que pareça, e por mais um, contra-intuitivo que seja, pois ele não traz liberdade, ele traz, entre aspas, né, a privação né, da locomoção e do meio de interação. ele traz a privação da liberdade social, física. Mas lembra, lá no início dos trabalhos da ciência, muito antes da gente pensar em ter um tempo, pensar em fazer esses trabalhos, lá a gente disse que a realidade funciona como um espelho, que espelha de uma forma objetiva, padrões subjetivos pré-imersivos. Você lembra, Dona? Como que te chamavam já faz tanto tempo? Juliana, <risos> né? Arturiana. Sim. Arturiana. Lembra que a gente disse lá no início? Lembro, sim. Então, por mais que pareça contra-intuitivo, a, a condição do mundo de pedir para as pessoas ficarem mais quietinhas é justamente para que elas deem abertura à imaginação abertura a liberdade existencial que é o que esse vírus vem expandir ah, mas por que vírus? porque como nós já dissemos também muito tempo atrás a doença é a última linha de comunicação infelizmente falo com muita dor no coração a mais efetiva por enquanto então, sabendo que todos os humanos são iguais, a gente pode falar de maneira neutra, mas não genérica. De maneira direta e também objetiva, respeitando a subjetividade de cada um, pois isso vai gerar reflexão. Sendo essa reflexão um passo para a liberdade da mente, da alma e do espírito sendo esse espírito o porquê ser humano qual a minha função social como humano então a minha função é existir enquanto humano em paz e a liberdade da minha alma é animar os meus padrões em paz é ser o sentido e a direção que eu tenho ai, mas pai, sou eu tô confuso e confusa eu estou com medo da economia e do meu trabalho eu faço o que eu não gosto e eu vivo o que eu não quero mas isso em um ou outro aspecto em muitos outros aspectos da sua vida você pode e tem liberdade para focar na liberdade, focar na tranquilidade e com esse foco você já dá esse passo para ter mais a um, sustentação justamente nesses fatores da sua vida que você se percebe preso entende dona Juliana então esses, esses passinhos dessa dança vão fazendo com que você faça naturalmente uma descontração. Graças a Deus, né? Aí a gente já, já terminou, já falou tudo. Ó. É verdade, não? não a pergunta do, do, do Luiz, que pergunta se esse tal vírus Pode ser considerado um vetor de nova consciência? Ele não é um vetor, porque quem é vetor são seres singulares, cientes que são cientes, que geram novas ideias e curvas de probabilidade. O vírus ele não traz nova consciência, porque ele não vai trazer a o navio cargueiro de consciência que isso aqui são as novas consciências lançamento 2020 não, assim ele traz a mesma consciência se percebendo de maneira uh, mais consciente eu diria que não é a nova consciência, mas é uma inovadora consciência uma adaptação que por meio uh, da liberdade você ah, não precisa do vírus. Agora sim, né? Se você já recebeu os dados, o vírus não tem função. Entendiam assim, Ah, mas eu estou doente. Pai José, estou, fui, fui diagnosticada fui testada, fui testado para coronavírus, estou em casa e eu não estou feliz com isso. E você está dizendo que é a liberdade, eu não me sinto liberta, estou em agonia, não estou me sentindo bem, estou sofrendo. Pois é. Não significa que você tem que aprender... E que existe um modelo de aprendizado específico, adequado, e que você tem que seguir esse modelo. Não existe isso. Não existe uh, uma, uma lição que o vírus vem trazer, e essa lição é literal e imutável. As lições são sempre condizentes com a estrutura consciente da pessoa a pessoa ela observa aquilo ela se cuida ela segue as orientações médicas ela segue todos os padrões e procedimentos que ela recebeu para fazer e só dela fazer isso e se cuidar ela já está dando o passo para a liberdade só dela se acalmar e saber que a liberdade não é uma carta que alguém dá para ela, e sim uma habilidade que ela tem de olhar as coisas com outros olhos e se libertar de certas crenças e visões, inclusive a crença de se cobrar por não ter liberdade, já é a lição ou o início da lição, entende? Entendeu, Lange? Entendi, para o Luiz está esclarecendo se, se vetor pode ser no sentido de provocador? Não. O vírus, no caso. Ele não provoca. Por exemplo, não adianta eu cobrar você, Juliana, se você não tem o que me oferecer, ou se você não me deve nada. entendeu, assim? Então, eu não provoco nada. O que ocorre são um, condições do ambiente. Então, nessas condições, se manifestou este coleguinha vírus que traz esses dados, traz essas informações e traz essa condição do ambiente a qual Todo o planeta se encontra. A condição do ambiente gera novos padrões favoráveis a novas ideias, novas reflexões, maior preparo de logística do sistema de saúde planetário, maior uh, acúmulo de dados para saber o que fazer em uma situação como essa, maior estrutura, social e acadêmica, e para os indivíduos em si, que compõem a massa né, humana, que compõem a sociedade humana, nós temos a estrutura que as pessoas se colocam, que o ambiente convida e as pessoas acessam tal consciência, as pessoas expressam tal consciência e as pessoas se inovam a um novo olhar, ampliando, assim, seu grau de consciência. Aí, a tudo muda, porque a própria ligação é provocador de nova consciência. Aí, vamos supor que a outra pessoa não acessou a tal nova consciência, ela já está excluída. Não é assim que funciona, entende? É um processo bem mais sutil, porém muito mais presente em todas as faces de interação e reverberação da consciência dentro de um campo chamado subconsciência humana. Não Graças a Deus. Olha ah, que diferença! Tá bem mais leve a energia da gira. Sim, tá mesmo. Porque é. é tranquilo. É triste. É. Perdão, já te interrompi, mas eu vou continuar te interrompendo. É não, eu ia triste. fazer a pergunta da Marina, mas você, doutor, quando você terminar, me conta, então. Sim, é triste. É triste. Pessoas que vão, vêm ao óbito, sempre é triste. O processo de dessoma humano é um processo arcaico. Porém, não é triste só hoje. As pessoas que vieram ao óbito, que estavam diagnosticadas com mais esse agravante, chamado coronavírus, o novo coronavírus, né? essa variação de coronavírus, já tinham outros agravantes. Eu não sei se vocês sabem, todo ano saem vacinas para novas gripes, mas elas não eram tão, assim, entre aspas, perigosas para a sociedade como um, um todo quanto esse novo coronavírus. Mas todos os anos, infelizmente, muitos idosos, muitas pessoas vêm ao óbito por muitos motivos, então, na nossa preocupação, como instituição e como função individual, falo por mim e por esse trabalho e por todos, não é ah, esse o problema, esse é um problema, mas ah, esse é um problema dentre muitos outros problemas, onde esse problema está em mais evidência devido à gravidade que ele pode ter, devido à proporção que ele pode chegar. O reflexo da humanidade diante desse problema é extremamente satisfatório se eu, se eu colocar as caixinhas cada uma no seu lugar. Eu coloco a caixinha do vírus e do óbito e das pessoas se sentirem mal, essas caixinhas têm seus nomes, têm seus sentimentos, têm tudo ali separado. Mas se eu, com neutralidade, analiso a caixinha da civilidade, da humanidade, da liberdade, da reflexão, da união e da comunhão comportamental, por que não? Eu tenho, assim um comportamento humano nunca visto antes e isso respeitando as outras caixinhas com suas gravidades né, respeitadas isso é algo muito bonito Entende, achiamo entendo pode sim porque pela primeira vez se, se está parando o planeta para se desacelerar com a transmissão de uma doença então, assim eu estou achando isso de um cuidado muito bonito e pela primeira vez estamos conectados o bastante planetariamente para podermos aprender uns com os outros e com as experiências dos lugares que que que, é, que tiveram interação com, com esse vírus primeiro e sim isso eu estou achando que eu tô achando um período inédito na na, na história como coletivo como humanidade é, me emocionou Sim. muito quando eu vi tudo fechado, as pessoas ficando quietinhas para respeitar a, e desacelerar o, a transmissão do vírus para os hospitais conseguirem cuidar de quem precisa de cuidado num ritmo que o hospital consegue trabalhar. Eu achei isso muito bonito. Sim, respeitando as caixinhas dos seres que sofrem, respeitando tudo, respeitando a subjetividade de cada grupo, respeitando a agonia, o pânico, infelizmente, certos setores praticando terrorismo social, essas coisinhas que a gente observa, mas olhando para a caixinha, olhando só para a face organizacional, para o lado bom da história. Tem outros lados? Tem. Tem o lado do profissional que está com medo, porque está endividado e está fechando a porta do seu comércio por um prazo específico, tem as pessoas que estão com receio de perderem seus empregos, tudo isso são faces de um problema que é enorme e a gente não minimiza, não nega, mas a maneira mais produtiva de observar uma situação dessa magnitude é separando em conjuntos, classes e objetificando essas informações com o maior nível de neutralidade possível, colhendo as fontes e analisando de forma criteriosa para com... a gente não... Já tá coisando aqui, ó. Ponto, ó. Ele avisou aqui que travou, é como já tá cuidando da gente. Olha, a diferença do tá ano mais passado. Já tá cuidando, hein, realmente. Tá antes estava antes ruim, antes a coisa tava duplicando. Agora, agora votou, votou, corda total. Pedi para eles dizer a gente se votou, ó. Né? É, Lucas, Lucas, Luciano, confirma pra gente aí se, se, se estão. Se voltou. É. Fala mais, então, para José. Quanto isso, fala mais. Fala mais, mais, mais. Porque se ficamos mais. em silêncio, as pessoas não sabem se voltou ou se... Tá mais, mais, <risos> mais, mais, mais. <risos> você, você mandou, eu falo mais. Tá vendo? <risos> voltou. A Luísa falou que voltou, voltou, voltou, ó, voltou. Você se lembra de onde eu estava? Eu já estou com um problema da cabeça, esqueci. Ó. Eu me lembro sim, tá? você estava dizendo para a gente que existem várias caixinhas, né? A gente pode focar, porque... Ah, e me lembrou da sua resposta à outra pergunta, que a nossa função, a minha função como humano é existir enquanto humano em paz e... Nessa, e eu posso focar na tranquilidade e na liberdade, e assim sim. eu tenho mais sustentação mas que realmente existem todas essas outras caixinhas, existe a caixinha da solidariedade, existe a caixinha do cuidado existe a caixinha do entendimento sim. mas já também, tem a do, da que tá também tem a caixinha da pessoa que está desempregada, também tem a caixinha da falta de recursos de quem teve que fechar o comércio por exemplo, por esse tempo sim tem a caixinha é assim. do medo. Eu lembrei. Tá vendo? Já, já ajudou, já tá, tá bom. Então, assim, se a gente não consegue separar as caixinhas, por mais que a gente tenha a intenção de ajudar, mas a gente tem a intenção de ajudar, mas fica focando de maneira não criteriosa, não é, saudável de maneira não em paz de espírito, nas caixinhas ou na face do problema que ah, exalta uma, um pânico, por mais que a gente queira ajudar, a gente está sustentando uma ideia de pânico. Imagina? Então, a gente não está contribuindo com a paz e o cuidado que a gente anseia. Então, como é que a gente faz, então, Pai José? Então, a gente não nega, não minimiza, não maximiza o problema dos microempreendedores com problemas, das pessoas passando o um momento de agonia, com receio de perder seus empregos com o governo sem um plano de suporte e ajuda essas pessoas, com as empresas não deixando de cobrar pelos seus serviços durante esse período. Então, a gente não nega isso, a gente não minimiza, não maximiza, a gente diz, eu não concordo, eu quero diferente, eu desejo em paz, que seja diferente, que seja um sistema melhor administrado, que tenha uma verba, uma receita guardada para que essa situação seja sanada. Hoje não tem, sim, mas se eu não estou passando por aquele problema, se eu não estou dentro do, desse problema, não, de que adianta eu exaltar, vibrar, focar nessa situação e sofrer? Eu vou fazer parte do conjunto de seres que só estão sofrendo e isso é maximizado, energeticamente falando. Isso não é produtivo. Então, com isso fica uma, uma dica porque se você encara as coisas com respeito e com critério, você lida melhor com as coisas, você funcionaliza melhor as coisas e você literalmente contribui por meio da onisciência, onipotência, onipresença do planeta com sua inteligência, para trazer ideias, para trazer informações, para trazer soluções a esses tipos de problemas e muitos outros. Era isso que eu estava dizendo. Eu digo muito, né? Fala muito. É, para dizer, mas a gente, sem entrar naquela caixinha, sem focar naquela caixinha, é, mas observando que aquela caixinha existe no meu ambiente eu posso desejar uma melhora, certo, para aquilo, desejar que aquilo não aconteça mais tanto, igual desejar que não, não, não, não, não existam esses, essas epidemias, esses padrões, essas sim, dificuldades. Pode. Sim, o que eu disse. Né? É, então, a per... posso fazer a pergunta da Marina? Pode, pode sim, eu, eu considero respondido, tá? Teve até uma falha no meio aí para dar, um, dar um, um, um ar, né? Sim. Ah, então, a Marina pergunta, ela diz... Eu já fiz essa pergunta, mas para mim ainda não ficou claro. Vocês dizem que a doença é um convite à expansão. Mas como essa expansão fica em uma onda de pânico que está acontecendo? Sim. Como eu disse, é como se o planeta... Hein? fosse uma, uma, uma estrutura morfológica, um campo, uma atmosfera. Essa atmosfera ela se comporta de, de maneira dinâmica. Os pontos de densidade são mais profundos em direção ao núcleo e os pontos com menor densidade são mais dispersos, são mais amplos. Então, se percebe um certo relevo, se percebe uma certa uh, topologia dos campos, se você analisá-los de fora. Isso, uh, quando você olha massivamente, planetariamente, uma doença dessa, os pontos de maior pressão eles perdem essa pressão e se expandem com esse tipo de experiência. Então, a ideia, a mensagem, o download, a mudança que isso causa, gera expansão. Mas não significa que a onda de pânico, que é um efeito colateral do processo, não gere contração também. Por isso, o cuidado para que os seres sejam criteriosos. Cuidado para que os seres sejam ah, céticos. Analisem as fontes. Analisem os porquês. Analisem suas desconfianças para com os órgãos que representam, estão... No papel de tomarem decisões extremamente importantes. Porque a gente percebe que seres dizem coisas sobre o governo, sobre o Ministério da Saúde, sobre hospitais. Vocês chamam como fake news. Não? Vocês chamam as pessoas, dizem que uh, as pessoas não divulgam informações, que as pessoas. Ah, estão passando por coisas muito piores do que realmente estão. Então, é essa responsabilidade que faz muito bem para os campos expansivos e a não responsabilidade. Adentrando a esse padrão de pânico, adentrando a essas experiências ah, não confortáveis. Então, essa não responsabilidade é o que gera ainda mais contração. Então, a pergunta é dividida em duas caixinhas, né? a caixinha da expansão e a caixinha do pânico. Pânico é contração, é algo ruim, é um efeito colateral, infelizmente, gerado pela doença. Mas a expansão, que é a subjetividade dos downloads que a doença traz, e a adaptação e inovação da consciência traz é, é mais é, é diferente é, é separada do pânico pode deixar desligado pode deixar desligado obrigado. é que o menino é checo deixa desligado desligado, desligado. Obrigado. então terminei, desculpa a mochinha está ajudando aqui né a mochinha ajuda muito. Foi fosse muito apedido. Tá Olha eu fazendo fofoca. Vamos focar aqui de novo. Assim, ah, É isso, né? eu Não sei se respondeu. Eu acho que... Eu acho que eu entendi. Então, você disse que... Deixa eu ver se eu entendi quer dizer. Porque o pânico é uma, uma, uma energia, digamos assim, tem um caráter contrativo, certo? É uma Sim. contração. Então... Como, mas como se responde a onda de pânico, focando na, na, na, na tranquilidade? Como, o que não. o senhor pode fazer quando ele sente o pânico? Porque assim Então, a gente agora separou as caixinhas né, da expansão da doença e está focando no efeito colateral, que é o pânico. Isso, estamos a única sentindo o forma... pânico, não estamos na expansão. Não, não. Estamos, estamos resistindo bem. à expansão também, mas se estamos no pânico a gente está em algo separado da doença é, são coisas diferentes entende? a onda Ai, de eu... pânico que a sociedade está gerando é uma coisa separada da situação da doença tá bom? então se eu estou sentindo pânico se eu estou dentro dessas esferas de informações desencontradas, mal fundamentadas, que incitam o pânico, esse terrorismo social, hein? aí eu foco em ser mais criterioso ou criteriosa nas fontes as nas informações. E aí, milagrosamente, o pânico vai embora. Não então, se eu foco se eu estou num momento de pânico, mas eu foco no que é coeso, coerente, tem fundamento, aí eu volto para a situação real, que é a doença, é. e eu recebo as informações, eu tenho uma liberdade, só da pessoa sair do pânico ela já teve liberdade, ela já voltou para a expansão, entendeu, achei Entendi. Porque se a é gente um exerc... não separar as caixinhas. Desculpa. Perdão. Não, eu ia dizer que essa habilidade justamente de, de resolver o pânico é, uma, é um exercício da liberdade. Sim. Imagina, imagina uma parte da biblioteca. Tem alguma disciplina que você não é muito fã? Não. Hã? Mas da, da, a história das guerras. Sou muito história feliz. das guerras. Imagina que você precisa fazer uma tese sobre a história da guerra, das guerras, e você está ali olhando para aquela parte, aquele segmento da biblioteca. Se você tentar ler todos os livros de uma vez, você vai conseguir trazer uma linha linear lógica? Não consegue, né? Não. Você vai... vai você vai olhar para tantos livros na prateleira e você vai ficar confuso. Senão, um pânico. Imagina agora se você precisa olhar para todos esses livros e as consequências de você não ter as informações, pelo menos na maneira imaginária, essas consequências privam você de uma vida que você considera boa. Então, vamos supor. Se você não estudar ali os livros, não ter uma estrutura, não criar uma linearidade tudo de uma vez, você não vai conseguir mais andar de carro, ou achinha, ir ao supermercado, ou achinha, comer lasanha, né? que a gente gosta muito de lasanha. Comer uh, beber vinho, suco. Então as coisas que você gosta muito. Então, é impossível você lidar com a ideia de perda de coisas que você gosta muito e, ao mesmo tempo, conseguir analisar friamente uma categoria da biblioteca do cosmos, tudo de uma vez. A gente precisa analisar as coisas por partes e de forma criteriosa e com o maior nível de neutralidade possível para focar nas fontes e nos porquês. Só essa liberdade já faz vocês não ficar gripadinho do coronavírus, né? É mesmo, quer dizer? Pois é, porque é a liberdade. É, é, é a, a serenidade, a saciedade, o equilíbrio, entende? E se ficar, não, não tem, passa leve. Mantenha a tranquilidade. É porque, é possível, sim, é possível se sentir tranquilo mesmo com os... Com os sintomas? Os sintomas, sim. Então, assim, ah, então... É, é, é, eu sei que chegar aqui e falar essas coisas parece fácil do que está ali no epicentro né, do problema. Mas eu espero que essas informações e esses dados contribuam para uma síntese, para uma perspectiva mais coesa, e para as pessoas que estão entendendo, façam um trabalho social. Se você recebe alguma informação de pânico e de terrorismo social, devolva a informação com base, com é, fontes, com estrutura, faça isso, isso vai ser bom. É um trabalho bonito, né? se você quer ajudar. Se não quer, fica tranquilo, só não se sinta intimidado ou intimidada com essas coisas. Não é, Mas, José, é, bom, nessa encarnação eu ainda não não dessomei. É possível passar pelo processo de dessoma com tranquilidade, e, e se sentindo em paz, ou sempre acompanhado ah, um de medo? Não, não, dormindo, satisfação. Isso ocorre com muita gente. A pessoa, ela sabe que vai para o céu e ela vai para o céu com satisfação. é olha, eu vivi essa vida, estou feliz, estou bem. Entende? Sim, tempo, mas Nesse caso, então, a pessoa justamente está exercitando o foco dela, está focando no fato de ter vivido bem, no fato de para onde ela vai, na, na próxima etapa da jornada existencial dela, certo? É, Exato. Ou então, é um, até mesmo... Uma liberdade do foco. Sim, a pessoa vive em paz, ela está tranquila, ela com certeza terá uma transição tranquila. Então, para dizer, se eu me vejo na posição de, de estar uh, ao lado, ou eu mesma, se, qualquer um, se eu estou tentando ajudar ou se eu estou eu mesma passando por uma experiência de, de, de manifestação dessa doença ou qualquer outra doença, uh, eu posso, então, exercer a liberdade de focar nessa tranquilidade e assim eu vou me sentir com sustentação para a transição, se for o momento de transicionar por uma... Então, isso é extremamente delicado. Né? Não dá para generalizar. Se você está doente e você já está se tratando, já está tendo acompanhamento médico e deseja de suporte, a melhor maneira é ter uma perspectiva criteriosa e buscar sensatez nos pensamentos e na forma com que você interpreta as situações se você não está conseguindo interpretar as situações de uma maneira que você julga sensata pede ajuda pede suporte não precisa ser para o psicólogo para o pai José para o terreiro pode ser para o filho para a filha pode ser para o eu interior para o eu maior não importa não importa você foca da maneira que para você é mais confortável e só de fazer isso a coisa muda completamente, entende? Entendi, assim, Anjinha. Entendi. Posso fazer uma As pessoas estão aqui, estão quietinhas já e reclamam, já tava reclamando é... qual o momento é... o que, que precisa não que precisa, mas o que acontece para essa situação assim se amenizar sabe qual a situação? do coronavírus em si, assim, das coisas se normalizarem o pessoal voltar à rotina quais coisas se normalizarem? você fala a vida social? isso as pessoas ficarem tranquilas, respeitarem as normas que estão sendo estabelecidas. E é uma questão de tempo, é inevitável. Entendi. Entendi, Onxinha. Sim. Quanto mais as pessoas ficarem tranquilas, mais... Assim vocês vão... Como eu posso te ser, vocês vão ter mais resultados, né? Entendi, um anjo, não? Sim. Graças a Deus. Alguma outra dúvida, então? Tá? Não. Tá bom. Posso fazer a pergunta do Ramon, então? Pode ser. Pode sim. Então, o Ramon pergunta, as manifestações de doenças no corpo físico se dão ao longo de muito tempo de maus tratos. Qual o, pa o padrão comportamental que manifesta as pessoas que contraíram esse vírus? Hum. Primeiro... Não é um grande tempo de maus tratos. Não, não a gente está condenando as pessoas que estão doentes. Isso é ruim. Não, não bom. Tá bom? Então, a gente está ali diante de uma pessoa dodói. E essa pessoa está tendo efeitos colaterais de um comportamento que para o corpo é inadequado, mas pode ser que aquela pessoa nem saiba o que ela fez de errado. Então não dá para dizer que foram bons ou maus tratos, pois aquela pessoa, a gente não sabe se aquela pessoa teve bons ou maus tratos, na concepção dela. Às vezes a pessoa acha que foi extremamente saudável durante toda a vida, com crianças saudáveis, e ela fez o seu melhor. Nós não sabemos se ela tem essa percepção de forma totalmente verdadeira ou não. Então, agora, tendo essa, essa síntese como base... Para responder, se o vírus traz liberdade, as pessoas que estão tendo a experiência de interagir com esse vírus viveram, durante suas experiências, sem liberdade. Agora a gente analisa mais tecnicamente. O vírus, ele tem a sua zona de maior risco para pessoas acima de 65 anos. Não é verdade? É verdade. Os vovôs, essas, é, vovôs e vovôs, sim. Essas pessoas viveram em uma época de muita repressão, pânico, pós-guerra, Pessoas que tiveram o, o, o óbito, né, a sua transição no Brasil, em São Paulo, viram a Segunda Guerra. Viram como o mundo enfrentou a Segunda Guerra. São pessoas que viveram sem liberdade. São pessoas que se adaptaram a uma vida com privações. São pessoas que se adaptaram a normas e se agarraram a certas normas para sobreviver. Sem essas normas, sem a proteção dessas normas, essas pessoas não tinham uma perspectiva, um horizonte. Então, analisando dessa forma, não dá para dizer que essa pessoa maltratou o seu corpo. Eu não estou aqui ah, julgando o amigo, né, o filho que fez a pergunta. Não é isso. Ele fez essa pergunta de maneira muito consistente. Eu agradeço. E o uso dessas palavras ajuda muito. Porque gera consciência em quem está nos ouvindo. Gera ah, informações para as pessoas analisarem o doente com o olho mais neutro, com o olhar mais neutro, analisarem o ambiente que essas pessoas que estão na zona de risco se desenvolveram, se adaptaram, estão representando um, um, um ponto que está tendo o olhar. Eles estão no, no recebendo a atenção, Todos estão se adaptando para trazer liberdade para esses seres. Todos estão cuidando para que esses seres recebam os downloads e que se vierem ao óbito, todos do lado de cá também estão cuidando deles. Aí assim, a resposta fica mais fofinha, olha só, fica mais diferente, hein? Pai na, você na, na, na literatura espírita um, e de outras tradições também se descreve um, algumas transições como, como, um, como passando, por exemplo, pelo umbral, ou algumas pessoas descrevem uh, lugares como o inferno. Isso já foi alterado e todo mundo é cuidado na transição agora? e direcionado para lugares, como é que eu vou dizer, houve um desenvolvimento do lado do astral também? Se a pessoa tem crenças muito enraizadas, nós não ferimos essa pessoa, nós acolhemos essa pessoa e essa pessoa vive uma imersão de maneira programada, de forma mais confortável possível, de forma virtual, mas ela recebe o, o tratamento, recebe o aporte e o cuidado. Entendeu, achei Mas se a pessoa está mais tranquila, ela já recebe de maneira mais consciente as informações e o cuidado, e o acolhimento, ó. Deixa eu ver se, não sei se eu entendi. Então quer dizer que se a pessoa acha que ela tem uma obrigatoriedade de passar pela experiência do umbral porque ela não merece algo diferente, algo melhor, ela não tem a liberdade de, de receber algo melhor, essa essa crença dela é, é respeitada? Respeitada. Um, no sentido literal do, do respeito né? uma reciprocidade a postura da pessoa mas é respeitada no ambiente virtual vamos supor você vem a óbito amanhã só a suposição tá bom aí você tem crenças de, de inúmeras culturas e você tem a crença de que você vai o umbral você vai para o limbo até ser chamada para adentrar aos céus ou inferno, tá bom? Isso fez parte de toda a sua vida. Se você se deparar com uma realidade diferente, isso é extremamente agressivo. Para com você e para com suas estruturas, você perde o seu norte. Agora, se por um período específico, breve, você passa por, um, por uma experiência que você já estava esperando, você aceita melhor ah, o cuidado. Mas não quer dizer que você está passando literalmente. Vamos supor ah, que você está ali em, dormindo. Você dessomou, você foi acolhida desse lado está dormindo. E você está no ambiente virtual, recebendo dados, interagindo ah, durante o seu sono, onde, devagar, certas crenças são desconstruídas, certos padrões são reconfigurados, onde você, de maneira carinhosa, percebe que você não vai para o inferno, não vai para o umbral, não vai sofrer, não vai ter que esperar para alguém vir buscar você. Devagar. Ficou mais detalhado agora? Entendi. Assim, é uma transição com, com cuidado. Sim, porque se você... Vamos supor. Ah, você tem uma crença e você viveu a vida toda naquilo. Se você acorda e aquilo não é daquele jeito, isso é muito ofensivo. Mas se você percebe aquilo mais ou menos daquele jeito, e você vai se adaptando devagar, você vai recebendo dados, e você vai reconfigurando aqueles padrões do seu psiquismo devagar, recebendo downloads e se lembrando de outras experiências, de outros momentos fora da sua experiência aqui na Terra, você vai tendo consciência, o seu processo de transição, literalmente, é mais cuidado, é mais fofinho? Não é? é isso, ó. É? Entendi, Pai José... Então, a pergunta do, do Vinícius, ele pergunta para, para uma, uma curiosidade. Vocês já sabiam que essa pandemia ou algo parecido iria se manifestar? Hum. Falar que a gente já sabia pode parecer negligência da nossa parte. Mas o setor que cuida das curvas de probabilidade já tinha esses dados, sim. O nosso trabalho é fazer com que isso se ocorra da melhor forma possível, da forma mais confortável possível. Não é reter, não é mudar, não é reprimir, não é atacar, é conduzir. É trazer dados, trazer informações e conduzir, gerar consciência e mais consciência, para que essas curvas de probabilidade sejam alteradas e conduzidas à passividade, tranquilidade, serenidade e saciedade. Entendi, eu acho? Entendi, para dizer. Então, de certa forma, igual a gente... Ah, igual quando a gente investe na bolsa, você tem uma certa... certas probabilidades. Sim. Ah, há setores... setores sim. Há setores que trabalham só analisando essas probabilidades para saber em qual ponto a gente tem que focar mais para poder gerar ah, experiências mais amenas, mais tranquilas, né? porque existem regras regras que não podem ser quebradas a gente não pode chegar e mudar as coisas Essa, uma das regras é o desejo do ser ciente que é ciente a gente não pode ignorar negar, minimizar ou maximizar esse desejo a gente pode conscientizar para a pessoa desejar diferente mas a gente não tem acesso, até o momento, a tanta gente. A gente acessa as pessoas de forma subjetiva, informando e constituindo dados nos campos para que essas pessoas, de forma compatível com seu grau de consciência, façam os downloads. Por isso que nós, separando as caixinhas do respeito, as dificuldades e momento de todos... Olhando para a caixinha da resposta como humanidade a tudo isso, nós ficamos satisfeitos, porque há uma clara mudança. Respeitando todas as dificuldades. Não negando ou assim. Hum, falando que não é assim, não é falando que que as pessoas não estão sofrendo e não estão preocupadas. Não? tá bem? Tá bem, mas acho que encaixa na pergunta então do Luciano, que é como lidar com as pessoas que estão, entre aspas, cagando para isso, e como saber quando é neuronosa? Lidar para umas pessoas que não estão nem aí... Se elas não estão nem aí, elas não precisam que você lide com elas. Você só respeita. Respeita essas pessoas e exija respeito para com você. E é isso. Agora, sabendo se você está com uma neura ou se você está em pânico, é ter uma perspectiva criteriosa, buscar as fontes, saber se aquela informação é verídica, saber se você está em uma linha de raciocínio racional. Por quê? Ficar em pânico. Porque a vizinha do primo, do amigo que trabalha no lugar, que conhece outra pessoa, que trabalha no hospital, disse que as pessoas estão ah, morrendo e ninguém está contando, isso não me parece uma informação bem fundamentada, assim, sendo que hospitais têm que cumprir protocolos e informar os órgãos que cuidam disso de maneira regular, uma vez que o Estado. Ah, de observação foi colocado, né? Como que chama? É estado de calamidade? É assim que chama? É estado de preocupação? Não, não sei. Desculpa, é ignorante. Hein? Enfim, o foco para você saber se está na neuro ou não é saber se essas bases, essas informações têm fundamento. Não achei? E, para dizer, e o que fazer quando eu não tenho meios de verificar essa informação? Hoje você não tem meios de verificar? É, eu, como eu, assim? Como, tipo, uma informação vem de, um, de uma enfermeira de, ou, ou de alguém de uma área que eu não, não tenho especialidade ah, e, e, e eu não tenho... Se eu entro, por exemplo, no Google e tudo, eu não tenho como verificar ainda se aquilo é correto ou não. Ah, mas você estava dizendo que o, o vírus vem, a, vem trazer, ou vem. Essa, coisa da, essa questão da liberdade. Eu a liberdade tenho... também é baseada no que você delega, no que você confia. Você confiou em um órgão público que faz a essa administração da contenção do vírus, de passar informações verídicas para a imprensa, e você confiou na imprensa para fazer um trabalho adequado, e você fala, olha, você está dizendo isso, mas a informação que eu tenho não, não é bem assim. Ah, mas você confia na mídia e confia... Uh, no governo. Sim, eu, é, até o momento, é a minha fonte de dados. Ó. Ou se a pessoa vê na internet, ela vai no Ministério Público e vê as informações que lá estão. Não Compreendi, Machin? Não Entendi. E aí a gente, porque no início dessa, dessa conversa, você tinha dito que a gente focar na função. Você disse, a minha função é como ser humano é existir enquanto humano em paz. Então, eu posso focar Sim. na minha função de existir enquanto humano em paz e delegar Sim. a solução dessas coisas que não são a minha especialidade aos, aos, aos especialistas e às partes do sistema que lidam com isso em Sim. todas as dimensões? Sim, exatamente. Por exemplo, o menino é um administrador. Ele administra vidas, problemas, empreendimentos... Ele administra, é o dom dele, é? É o que ele faz bem. Hoje ele trabalhou muito, porque muitas pessoas delegaram essa função para ele, e ele aceitou. E quando você perguntou para ele antes do Ao Vivo, olha a fofoca, o <risos> que, que o, o, o Trump falhou, o que, que o Bolsonaro... Ele falou: Olha, eu não sei, não, não, não é meu. Não sei, não é que você, ah, você leu e você estava conversando, então não é o problema, não é você, tá? Mas o menino, como não tinha tempo, ele literalmente ignorou essas informações que o foco dele era outro, porque ele tinha função agora. Se a sua função está em standby, porque você está aguardadinho, ah, está em repouso em casa, se você está com tempo, busca fundamento, busca informação. Como você bem fez, Juliana, ó, ah. oh, essas informações estão tá aqui, ó. Eu, eu eu recebi essa informação aqui. Parece que faz sentido. Entendeu, Agném? Entendi, parceiro. Porque nesse momento que pessoas, por mais que isso pareça ofensivo, mas é verdade. Pessoas carentes aproveitam das suas posições e adaptam as suas versões para ter atenção. E isso é triste. entendeu, ontem, hein? Então, acho que uh, encaixa na, na próxima pergunta do Luciano também, que é, você pode falar um pouco sobre essa teoria conspiratória que as pessoas estão correndo por aí também? É, seria fato ou fake news? Eu não sei, mas se é teoria conspiratória, o próprio nome já diz, né? É uma teoria conspiratória, então... Você tem uma teoria de que existe uma conspiração, né? Algo por trás, algo escondido. Então, mesmo sem saber qual teoria é, essa, eu já digo que se você está dizendo que ela é uma teoria conspiratória, eu acredito em você, ó. Entendeu, Márcia? Mas se ele quer saber mais dados, ele pode dizer qual que é. É, mas tem várias, né, para dizer. Então a gente tem até a escolha de qual teoria conspiratória, vamos focar. Ah, sim, eu não, eu não tenho tempo, ó, sim, eu vou copiar o menino. Ó. Ah. Qual você? Deixa me uma. Me uma. Ó, eu não sei, eu vou deixar o Luciano esclarecer. Ah, sim. Tá, dando informação para o Tranca -lua te zoar, né? Pois é, exatamente, nesses momentos o silêncio é, é difícil. Pois é, então é isso. Então, pergunta do Alessandro, é, será que a autenticidade no que tange a compreensão do algoz, vítima e socorrista e transcender, é o que pede o símbolo do corona para o desenvolvimento de novos padrões de Gaia? E ele complementando, hum. isso é a neutralidade também? A hum. autenticidade é liberdade. Então, ah, o que te tange é ou não a simbologia ou característica dos downloads que esses, esse, um, essa doença traz, é, sim, né? mas tem que respeitar a subjetividade de cada ser e a maneira com que cada ser se adapta a cada situação e função. É, entendi, entendi, sim, porque isso também é um processo de libertação do outro ser para ser do jeito que ele é também, certo? Exato. Entendi. Muito então, bom, Essa era a última pergunta do, do chat. Alguma outra dúvida das pessoas que participaram? Não. Aqui, ao vivo? Não, pai José, o senhor explicou. Foi bastante claro. Muito bom. Agradeço. Ah, a gente é teimoso, né? A gente <risos> chega e explica as coisas e tira todas as dúvidas. Né? A gente é, é mal educado. Ó. Não é? Não, isso é ótimo. <risos> isso é ser objetivo. Graças a Deus, né? Eu chamo de teimosia, né? Se chama de objetividade, <risos> graças à liberdade. Olha que bonito. Isso, pode chamar é de isso. nome diferente. Não? Verdade. Então é isso. Qualquer é dúvida. Oi? Não se vai ainda, Pai José, porque chegou aqui a, a explicação do Luciano da, da de um exemplo da teoria da conspiração, que ele gostaria da sua observação. Ele diz que existe uma que a China inventou a doença para se espalhar e a própria China se consertar antes dos outros países e restaurar a economia de lá enquanto os outros países caem. Ele falou, acho meio sem sentido, mas, mas ok. Hum. A autonomia de um ecossistema dada como economia depende de um ecossistema maior. Sem um ecossistema maior, não há autonomia econômica. Não há autonomia dos patrões dentro da própria China. Sem planeta, não há China. Sem economia global, não há economia chinesa. Então, eu entendo que, devido à conjuntura dos fatores que compõem a, a, esse cenário econômico global a China por ser o primeiro foco da doença ter a, a manifestação na China e depois é, em outros lugares e a China conter esse vírus devido a ter um, um ciclo uh, completo do mesmo né? a China já está com o coronavírus Há algum tempo e tomou as medidas protetivas para isso e sofreu os efeitos colaterais do coronavírus com a perda de seus cidadãos. a China ela está em um, uma posição econômica um, não ruim não quer dizer que é boa não quer dizer que a recessão econômica mundial não afete diretamente a China. Então, não significa que isso foi feito de caso pensado, porque se foi feito assim, não foi muito pensado. Imagina? Porque a recessão global não faz a, economia, a autonomia do ecossistema chinês crescer. É, exatamente o... A, a queda, queda, queda a contração econômica, porque todo mundo quietinho é em casa estamos consumindo bem menos e, e isso afeta Produzindo a, menos. a China também. Sim, Sim. Então, é, eu entendo o raciocínio, olhando por um crivo fechado, a China hoje está numa posição de não perda, mas daqui um ano, um ano e meio, que nós teremos dados econômicos sobre o ciclo do coronavírus na economia e na logística global. A xinha, ele, ele estigou o lado economista do país do Oceano, desculpa, é que é a é força, força maior, né? O menino também adora estudar essas coisas. Aí as coisas já fluem, hein? Não é culpa nossa, não é culpa nossa. Mas a gente já refuta ah, essa... Teoria conspiratória hein? E encaixando então na pergunta do Alessandro de antes Que mencionou o triângulo da do drama né, Do algoz, vítima e socorrista Então, é, nessa teoria da conspiração Existiria essa busca por um algoz Sim E é justificável o algoz Hoje não ter os efeitos colaterais porque hoje, hoje a China ah, está no final do ciclo do coronavírus. Então hoje eu olho para a China e vejo a China bem. Então a culpa é da China. Não? Ah, entendi. entendi. É uma vitimização. É uma vitimização. Mas ninguém olhou para chine, os chine, chineses, né? para a administração chinesa, quando se deparou com um problema de tal magnitude, e é, se adaptando e focando totalmente no problema. Não, e ninguém também. Os, mais, vários países, né? Por exemplo, aqui mesmo, onde eu vivo, não se prestou atenção quando a China estava soando o alerta lá no Sim. Rio de Janeiro. Né? Sim. Sim. Ah, é, é, e, e hoje, muitas. Muito do, muito do preparo que foi feito aqui foi devido às informações uh, que se aprendeu com o processo da China, onde morreram muitas pessoas e, e possibilitaram, digamos assim, o maior preparo da comunidade onde eu estou. É... Sim, a nível, um, a nível global, muitos países estão colhendo informações e a China não está negando essa informação Não. é importante. Muito Sim, senhora, pelo contrário. A gente está médicos, inclusive, para poder treinar e ajudar os médicos de lugares que, que, que, que estão aprendendo a lidar com a situação ainda. Né? Está vendo? A gente já está empregando o que ensinou. Está buscando dados para refutar. Graças a Deus. Ficou até, chamou aulinha. Né? Não tem nem energia para continuar mais a gira. Nem precisa mais dos atendimentos. Se precisar atendimento, procura o menino de forma individual, acham? Entendi. Assim, não temos mais perguntas. Mas para José vai ter a parte dos exus ou vai ser só essa parte hoje? Só essa parte. O especialista em infectologia e bioenergética sou eu. Tomei conta. Tomei conta. Assim, ó. Eles têm que ficar quietinho. Sim, sim, sim, É isso, alguma né? dúvida? Não. Não, Luciano diz gratidão, Lucas diz obrigado e, e não temos mais perguntas. Por que vocês tenham uma excelente tarde, noite, manhã, não sei como vocês estão ouvindo. Paz, não? Paz. Paz. paz. É